E aí clã Shadow aqui de novo, hoje a gente está vindo com Street of Rage 4. Jogo Mirenar para PC, Xbox One, Playstation 4 Nintendo Switch. É um jogo que eu não estava esperando jogar, nem passou pela cabeça que haveria um jogo desse. Mas já que está disponível, vamos jogar, né? Vamos jogar o modo história. É, a gente ainda não jogou, vamos jogar no normal Temos quatro personagens. Das antigas, o Axel, talvez a Blaze, talvez, não me lembro da Blaze, eu só joguei o Street of Rage 2, quando eu era criança, pra Mega Drive, chamava Bear Knuckle 2, era uma versão japonesa. Esses caras novos, esse aí parece o... o cara com os braços do Jax. tem uma menininha, mais nova, mais jovem, ou menor, acho que é tipo uma, uma jovem, adolescente. Vamos jogar com o Axel, porque sim, né? O que ele fala? O Axel tá barbudo? Dez anos se passaram desde a derrota de Mr. X e seu sindicato. A cidade se manteve em paz até agora. Uma nova organização criminosa vem ganhando força e corrompendo tudo o que há de bom na cidade. Segundo rumores, seus líderes são os próprios filhos de Mr. X. Os genios Y. Os ex-detetives Axel Scone e Blaze se, se unem então com o Cherry Hunter, filha de seu velho amigo Floyd Iraia, aprendiz brilhante do Dr. Zan. Juntos esses quatro de vocês se enfrentarão o Sindicato Y Street of Age. Dr. Zan era um personagem de Street of Age 3, né? Tinha uns braços biônicos também. Ah, legal, né? Misturaram com o um novo com o um antigo. Vamos lá. F2, para começar. Uh, que legal. O mapinha. São quantas fases? Talvez sete. Bom, vamos aprender os controles agora Soco para frente soco para trás E... será que tem é pulo? <risos> Beleza ah, Os comandos são bem loucos O jogo é biranap, up então já sabe né é Só sair dando pancada em todo mundo O Gauss aí já tá tomando um desacerto Sinal Y Eu gosto de Ficar dando Leves pancadas para estender o combo Ah droga Uh, tomando em Bicho Beleza, dá pra agarrar Que é muito bom dá Uma maçãzinha Ah não De boca no chão, que diabo Ative mesmo esse de Xbox a gente tá jogando para computador, mas estamos usando o passe de Xbox. Ok! Faca abriga aqui. Outro com faca. A gente também pode usar faca. Bem louco, hein? O louco! Se a gente ficar apertando para estar soco para trás, vai ser difícil ali, vida. Né? Como eu mencionei, eu sou meio... meio... meio lixão nesse tipo jogo, apesar de eu gostar muito. Gostava muito de criança, tô jogando aqueles... tanto pro Genesis, né, Street of Rage. Gostava de ir no Fliperama, olha. Gostava de ir no Fliperama. <risos> fliperama jogar uns Simpsons. Tinha também das tartaruganinhas. Golden Axe, tinha vários jogos virando, né? vários e vários outros. Isso aqui não tá bom não, viu? Olha só! Conseguimos usar o recurso que eu não sei se é novo. Viu? Pancada pra tudo lá. Oh, Ficando monstramente. <risos> o carro vai... <risos> Rapaz, eu não queria um soco do Axel, não, hein? Pegamos duas estrelinhas, né? Não sei o que isso faz. O que, que é isso? Ah, oh, meu Deus. Agora eu entendi para que serve a estrelinha. Especial Eu nem estou reparando no cenário Mas eu estou gostando muito do Muito do estilo O louco Gente assim não vai conseguir chegar no chefe inteiro. Aí, era só comer uma maçãzinha Bicho, Isso... Ele tá com cara de chefe, mas tá bem louco esse bicho. Cheio das próteses. Ele joga barra, hein. Ele não comeu o frango, tá bom. Oh, oh. Minha nossa! Poderes magnéticos. Comeram um frango? Uhum. Por enquanto eu estou curtindo pra caramba. Tá, isso não é chefe. Tem que pular o oh. Ainda não foi a primeira área, oh, tem um cara de boa ali Não pisa no fio não cara, não pisa no fio Tem um fio ali O <risos> cara parece estar tá super de boa, né? Oh, é por isso que ele está de boa Ele é o bichão mesmo Louco oh, oh. Não, pisa no fio, não, pisa no fio A gente, além de não estar indo nada bem Vamos uma facada Eu tinha esse negócio de, de encochar o cara no canto ali, hein? num frango? Será que tem que entrar, né? Olha, tá bem legal, viu? Será que agora é dentro do trem? Não. Agora é a diva? Hum, nossa, diva, o que, que é isso? Eu vou precisar desse frango aí, viu? Isso não tá com uma... Realmente não tá com uma fera boa. Se eu um.. Não der nada, né? Tomar um choque da diva. Até a cobra elétrica aqui, que é isso, hein, diva? É cora, diva pezinho aí ó hum, não adianta correr oi chamou a quadrilha hein Corre, corre, o oh, Droga. Eu tô Ela já. A gente tá comendo a minha peda-diva bem. Vaza, vaza, vaza. Ainda bem. Ui, a sua beleza. Acabou o fair play, hein? Tá hum. Ganhou uma vida agora que eu vi, que bom! A faquinha, cruel, hein? Ui. Ó! A traidade, hein? <risos> uh, quase Pô, oh, louco Uma Muito bom, hein, primeiro <risos> Primeiro estágio limpo Olha, eu gostei bastante, viu A movimentação, o desafio é bem old school a parada. Rank D é, tá de acordo com a minha habilidade. Nossa, que tristeza. <risos> a gente não chegou nem nas primeiras marcas. É. O que eu posso fazer? Vamos mudar os jogadores? Vamos, vou cimentar aqui a Blaze. Não, vou fazer o seguinte. O que é isso aí? Essa diva toda arrebentada. Então diva, conte-nos o que está acontecendo nesta cidade. Essa nova organização eles são poderosos demais, tem o controle de tudo e de todos. Conheço alguém que poderia ajudar vocês, o grande mestre Chinatown, ele já foi amigo deles. Mas parece que é tarde demais. Vocês já foram encontrados. Axel! Delegacia a gente vai ter que enfrentar os policiais. Mancada, hein? Nossa, que... Mancada no rinho. Olha o alongamento dessa senhora. Eu sempre curti essa guria do Street Fighter. Bem rápido. Um golpe pesado também. o louco! Não, cara. Os tiras. Ferocio. A velocidade dela é demais. Ah não, a polícia tá combatendo o crime. <risos> Chegou o sargento ali, ó. O Dick! O Dick ele tá o cabelo branco, a bigode tá branco. Ô, oh, o que, que é isso? Não precisa fazer isso aí também, né? Coitado. Vou pegar um cacetete agora, ó. Hum. <risos> Acho que não vai dar pra gente não. Game Over. É, tá valendo, né? Quem joga isso aqui tem habilidade, deve ter passado raiva com a gente jogar. Mas olha, para quem gosta de Switch of Rage, vale a pena aí jogar isso aí. Tá muito bom, tá muito bom, a música, animação, jogabilidade, tá tudo muito bom. A gente vai encerrando por aqui. Vou voltar lá para a tela inicial, que eu achei bonita. Amarelar, vamos amar, <risos> vamos amarelar. E aí, se vocês curtiram Street of Rage 4, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, dá um like nos seus vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações e o que nos dá na teira também. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo e fica assim. Até o próximo vídeo, viva a amizade!